Mais um vídeo aqui no canal apostador desportivo, eu vou mostrar neste vídeo aqui como você encontra apostadores lucrativos para segui-los gratuitamente aqui na Tipin Sports. É, fiz um vídeo igual, só que na Odds Portal, o link deve estar aparecendo em algum lugar na página ou na descrição, mas agora eu vou mostrar aqui no Tipping Sports você encontrar aí alguns apostadores sem precisar pagar nada. Aqui é um site de apostas que você registra as suas apostas e quando você... É, estiver indo bem, é possível você começar a cobrar pelas suas apostas. Você ganha uma comissão e a outra parte fica com a tip esporte, né? Então, o site aqui, vamos lá, um direto ao ponto. O site tem a versão em português. É, depois de você estar logado na sua conta, você vem aqui em Tipping, depois em tipster Bom, depois chegando aqui, você pode refinar sua busca aí por esportes ou deixar todos esportes mesmo. Logo abaixo aqui você já viu todos os apostadores, e é simples assim, aqui você vai encontrar os apostadores e vai poder segui-los, alguns vão ser pagos, mas a maioria aqui vai ser gratuito. Então é, é outra maneira de você encontrar aí apostadores que costumam ser lucrativos e não precisar pagar. Aqui a busca já vem refinada por todos os tipster e por dezembro, né, que é o mês que estamos. Clicando aqui nas outras opções, você pode refinar mais a busca. Alguns aqui não serão possíveis de seguir. Por exemplo, esses que tem o cadeado, eles têm a conta privada. Então, não é possível, a menos que eles permitam. Esse triângulo laranja aqui, significa que ele já resetou a conta dele alguma vez. Ou seja, ele estava vindo negativo e resetou para ter a chance aí de ficar positivo e vender as apostas dele. Né? Tem outros ícones aqui. Esse, se você colocar o ícone... O o mouse sobre o ícone, vai mostrar a informação esse I aqui significa que o, o apostador usa um software então ele aposta lá no software e diretamente vem aqui para Chipping Sports, tem outros ícones que você vai vendo aí é, em outros apostadores eu vou escolher um aqui aleatório na verdade eu já escolhi ele até aqui esse aqui o 17, apenas para mostrar como funciona, você vai ver aqui a página dele, o gráfico, as apostas que ele já fez, aquele ele já venceu a porcentagem de vitória aqui está taxa de ataque, mas provavelmente a porcentagem de vitória, o lucro e o ROI, que na verdade aqui o dele é bem baixo descendo a página você já vai ver o histórico dele, como ele vem e... Onde você vai encontrar as apostas dele é aqui em Tips. Primeiramente você pode seguir se quiser. Quando o apostado for pago, aqui não vai estar seguir, vai estar inscrever-se. Mas no caso aqui gratuito, é, nós podemos ver as apostas dele. Você vem aqui em Tips. Aí abaixo você já vê, já vê todas as apostas que ele fez. Você vê se resultado zero, é porque as apostas é, ainda não foram resolvidas. Quando a aposta estiver sido resolvida, vai mostrar como mostra aqui. Ó, verde quando acertar e vermelho quando errar. Então é simples assim. Que você encontra aqui, apostadores na tip Esportes Eu resolvi mostrar esses dois vídeos Na Tipe Esportes e na Odds Portal Porque é uma maneira de você encontrar aí Bons apostadores, claro que você vai ter que fazer Uma boa pesquisa e segui-los E sem pagar nada, ok? Então obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo